Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e já vamos trazer aqui a mensagem para o signo de aquário Então vamos lá, já estou embaralhando Luz no caminho. Vamos complementar. E também uma mensagem do oráculo. Opa. Nave espacial. Vamos dar uma arrumada. Aquário. Muita luz no caminho, dessa profundidade de emoções. Porque você está andando, seguindo em frente, sem saber para onde. Ou... No escuro, na luz do luar. Você apenas acompanha o ritmo... Da vontade do seu coração. É como se você estivesse escalando uma montanha para chegar no topo. Lutando contra dificuldades que agora estão muito intensas. Sabe quando você está naquele momento de não ver o topo da montanha? Que... E parece que está ali... Vivendo tudo muito profundo e pouco iluminado. Mas você continua tentando avançar e vencer esse momento de escassez. Porque algo dentro de você te aponta a direção. De que tudo que está passando vai se transformar. Não tem como não se transformar. Já que você alinhou sentimento com foco e ação, com base em um insight rápido que você teve, como algo oculto que te leva a continuar caminhando, estudando, se esforçando, se moldando para mudar. Uma situação que agora está gelada, mas você nem olha mais para isso. Porque o esforço de mudar é tanto que o que está acontecendo se torna irrelevante. Nave espacial, não tenha medo de cantar. Ou seja, não tenha medo de deixar as crenças, tabus, preconceitos e limitações para trás. Não tenha medo de querer transformar a sua vida, de mudar tudo e viver a sua nova e melhor versão. Você está aqui é para isso mesmo, expandir cada vez mais. E o mundo precisa é de alguém como você. Então, continua lutando. Que a luz não está no fim do túnel. Ela está logo ali. Gratidão.